Olá, aqui é o Bill, e hoje é terça-feira, dia de Line of Sight. E hoje vamos falar da nossa querida arma Famas uma arma forte que eu demorei pra começar a usar. Mas vamos lá: vamos nas configurações: sino divino, cano longo, mira. Eu não coloco, mas se você quiser colocar, pode colocar. Isso daqui sempre eu ponho: lentes, eu ponho essa daqui porque ela não perde a visão da lateral. Ela não, não dá um zoom maior quanto a que eu pus na M4, mas é. Eu acho a melhor para usar nessa arma Ou se eu usar sem, sem mira, usar o, o trilho de mira mesmo Munição penetrante, para dar um pouquinho mais de dano Porque ela é uma arma rápida e tem pouco dano Aí a cor, você põe a cor que você quiser E hoje, gente, vai ser um vídeo diferente Que além da fama, eu vou mostrar o modo novo Que é o modo Duel Duel Match, que é um mapa totalmente diferente Com... Com objetivo diferente Então vamos lá, galera <tos> Bem, primeiramente vamos conhecer a FAMAS A FAMAS é uma arma de origem francesa dos franceses criada entre 1967 e 1971 e ela tem vários, vários modelos de F1, G1, G2 no caso essa que a gente usa é a G2 pela capacidade de 30 cartuchos se fosse a F1 ia ser 25 é, dependendo do jogo você vai ver a diferença entre cartucho um pouquinho... um pouquinho alta de cinco, alta não, 5, né? 10 ela é uma arma de média e longo alcance, assim como a M4, porém a taxa de disparo bem alta. Eu resolvi usar ela porque sempre que eu batia de frente com alguém com a FAMAS eu morria. Porque se você pega de frente e você souber acertar os tiros, você mata com certeza alguém com a M4 antes. Mas vendo assim, você vê que ela é uma arma boa, rápida. E com essas modificações que eu fiz eu aumentei um pouco o dano dela Porque ela quando a arma tem uma taxa de disparo muito alta às vezes o dano é meio reduzido Então você põe um, uns atributos pra deixar um pouquinho mais forte ela para quando bater de frente você sair vivo e o cara não Falando do modo agora, é tipo uma arena Ele cria um duelo entre todo mundo, só que só de x1 Aí você vai vendo, enquanto eu estou duelando com um, o outro está duelando com o outro, está duelando com o outro, está duelando com o outro, e, e vai fazendo um rank, como se fosse o um brasileirão. Você vai ganhando ponto por ganhar, ponto por empatar, e não ganha por perder. Enquanto todo mundo jogar duas vezes contra todo mundo, aí o rank é emitido e mostra o, o ganhador. É basicamente isso, uma areninha, o caso você queira tirar x1 com alguém, é um, é um modo bom, porque o respawn não é fixo, se você ficar no, na base dele, ele vai dar respawn do outro lado, e eu aconselho que se você for jogar, jogar sem poder, porque você vê que com o poder fica muito apelão. E perde um pouco de sentido. Você tira todo o poder que fica bem melhor. Eu não tenho muito o que falar porque é só isso. <risos> é praticamente isso. Essa é a arma e esse é o modo. E você vê que quando a pessoa sai, para não ficar em desvantagem, por exemplo, se a pessoa jogou quatro vezes já, um bot entra no lugar. Aí fica, fica, fica com o mesmo tanto de pessoas para todo mundo jogar o mesmo tanto, para não ficar desfeito. Apesar que eu não gosto do bot desse jogo, porque ele é meio mentiroso. Ele dá, uma, ele vara você, ele dá prefire, ele sabe demais até. <risos> Então é isso, se você gostou do meu trabalho e ainda não é inscrito e quer continuar recebendo os meus vídeos É só se inscrever, não esqueça de deixar uma avaliação no vídeo E comente aí que arma você quer pra semana que vem Lembrando que essa semana eu posto um vídeo de Line of Sight falando sobre um assunto muito sério sobre o jogo Então até a próxima, falou, valeu!